Olá, sou Rosana Salles, cirurgiã-dentista formada na Universidade Federal da Bahia e com especialização em periodontia na BU Bahia. Moro há 11 anos na Itália e, através da informação do curso de Renato, eu me inscrevi no primeiro grupo do Peri Mentor VIP e estou muito satisfeita. Realmente, Renato é muito competente. A organizado o curso de um modo muito didático e mesmo sendo online nós temos a oportunidade de tirar todas as dúvidas e ao mesmo tempo o modo que ele dispôs o curso dando a oportunidade de participar de todos os pontos mais importantes e atuais da periodontia em relação à literatura internacional e demonstrando que o curso vale a pena e que estamos sempre nos atualizando com as informações é, mais novas e mais importantes é, no que se refere à periodontia, seja clínica, seja cirúrgica. Vale a pena, eu recomendo e muito obrigado Renato, por todas as informações que você nos tem passado.